O governo não investiu e não investe no transporte público e quer privatizar todas as áreas comerciais e residenciais de estacionamento no plano piloto. Você vai impedir que o um trabalhador venha de Planaltina, de São Sebastião, do recanto das emas de carro, para o seu trabalho, porque ele não vai ter onde estacionar ou vai pagar caro para estacionar? Mas você não investe no transporte público e na melhoria de ônibus. Uma medida como essa, para a diminuição do uso de carro, tem que ser uma medida de um governo que investe no metrô, na troca do, da frota do ônibus, num governo que aumenta o número de linhas de ônibus. Se existe um princípio que eu defendo, é a mobilidade urbana a partir do transporte coletivo. Mas nós também defendemos que isso tem que ser acompanhado de um amplo investimento na mobilidade urbana e no transporte público. Por que não transformar estacionamentos em praças públicas? Por que entregar para uma empresa cobrar? Uma proposta como essa precisa de ampla discussão com a sociedade civil e não pode ser feita por decreto por parte do governo do Distrito Federal. Mas Ele não foi reeleito para ser rei do Distrito Federal, foi reeleito para ser governador. E governador ouve, senta, ouve deputados e deputadas distritais, ouve a sociedade civil. Precisamos trazer nessa casa imediatamente o secretário Walter Casimiro de mobilidade para prestar esclarecimentos à sociedade e aos parlamentares sobre esse projeto.